E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas agora com mais de 500 inscritos. Eu quero agradecer a todos vocês inscritos em especial o inscrito Marcos Finato que fez essa vinheta em 3D maravilhosa Israel Wasser e Júlio Camargo da J Camargo Studio para essa locução com essa voz de cinema maravilhosa as minhas amigas e colegas de TV Pampa Kelly Akeni do canal Ninguém Tá Brigando que citou o canal ontem nos cinemas lá, vão lá no canal delas é bem legal, o Marcos também tem um canal no Youtube ahn... Uh... Reclamo mesmo, né, Marcos? Visitem é bem legal. O pessoal aí da TV Pampa, aí da quem estiver me assistindo é na TV Pampa, em especial a Chaiane e Brum pelo apoio, e a Mônica Nascimento, os colegas que não assistem meus vídeos, mas muito obrigado a elas também. Ao meu produtor Danglar Duarte, que fica sempre atrás das câmeras, vendo todos os erros que eu faço. E participa também uh, com alguns personagens. E eu também quero agradecer aquelas coisas de forma. A Deus, meu pai, minha mãe e a você que está assistindo esse vídeo agora. E se você não é inscrito ainda, nem precisa parar, dá aquela subidinha na tela, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de Trilhas sonoras de filmes em LP e também em CD. Então, sem mais conversa e enrolação, vamos lá, joga a vinhetinha. Marcelo Morandini apresenta unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas... Primeiramente eu vou mostrar os CDs e depois eu mostro as trilhas em LPs. Eu não separei assim nem por ordem de filmes, por gêneros musicais, nem por gêneros de filmes. Eu só coloquei a pilha de CDs e as pilhas de discos e eu vou mostrando para vocês aleatoriamente. Por coincidência, eu coloquei aqui em primeiro lugar essa aqui do Bohemian Rhapsody, que foi inclusive a, a última trilha que eu adquiri para minha coleção então essas, é, esse CD vem com todas as músicas originais lógicos, do Queen, que tocaram no filme Bohemian Rhapsody uh, infelizmente não vou poder botar os trechos, nem botar as músicas aqui de fundo, porque senão o YouTube vai dar aquele strike nesse vídeo e não é legal, e vai tirar o vídeo do ar essa trilha é fabulosa o disco vai bonitinho as trilhas não sei se foram remasterizadas, mas a qualidade sonora é incrível que vem o encarte e o disco com a silhueta de Fred Mercury. Muito bonito essa edição. Seguindo aqui os CDs, eu mostro a trilha do filme The Wonders, O Sonho Não Acabou, que em inglês eles mantêm o nome original, That Thing You Do, que no caso é uma música, a música principal do filme, que foi inclusa aqui no CD. Como vocês podem ver, a maioria das músicas do CD é, são da banda The Wonders, que foi criado para o filme. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, o CD vem com o selinho da Playtone também tem as fotos do filme nos encartes eu não tenho pessoal como mostrar todos os encartes aqui senão ficaria muito longo o vídeo mas em breve eu vou fazendo os especiais dos filmes aí eu vou separando filmes trilhas sonoras para mostrar tudo juntos que inclusive em breve vai ser do Titanic a próxima aqui os últimos dias de disco que tem uma infinidade de músicas da trilha sonora do filme e tem músicas de Diana Ross Cheryl fim. Tem Sister Sledge e claro, por isso que eu fiz questão em ter aqui na minha coleção. Seguindo aqui, família Adams 2 e Adams Family Velhos. <risos> velhos, ligado? É Values, velhos, é que aumenta, né? Acho que é isso. Ou valores, não sei. Meu inglês está meio enferrujado. Muito legal essa capa, eles fizeram a reprodução, no caso do pôster. Seguindo na parte de trás, vocês novamente podem dar um pause nesse vídeo para ver quais são as listas, ah, no caso as músicas que compõem esse filme. Inclusive o novo tema da família Adams está aqui nesse, nesse CD. Eu vou abrir rapidamente. O padrão é aquele da família Adams, sempre escrito em inglês, e aqui tem um cartezinho e tal, que vem as fotos juntos é, vem as fotos da família Adams dois, tá pessoal é, ela vem eu justificando de novo, era aquela 99 centavos aquela promoção da, da, da Saraiva, então eu trouxe a sonora no nosso maravilhoso filme da Kéfera é fada e tem aquelas musiquinhas assim do momento que tocam no filme e estão aqui no CD ah, e por 99 centavos eu comprei o CD da trilha com 99 centavos o DVD com o filme no caso por 4 reais e comprei também o pôster enfim, uh, tá, eu sou f... não, não sou fã, mas enfim é, é enfim, não sei não, não, não, não julgue mas está aqui o CD do filme é fada, eu vou abrir para vocês aqui é a embalagem Mostra ela, mostra uma ilustração bem legal. Tem as músicas da Anitta, tem Ludmilla, MC Gimê e a Kéfera maravilhosamente cantando, né? Com, so, com todo o seu poder e extensão vocal que nos impressiona, só que não. Essa aqui é do Titanic, a trilha sonora instrumental do filme Titanic, claro, óbvio que contei My Heart Will Go On, interpretada pela Celine Dion. Mais detalhes aqui do filme, como vocês podem ver, eles, eles, eles utilizaram na arte da capa a mesma arte do cartaz de filme, que inclusive das várias versões, aqui o mais curto é essa versão. Na parte de trás, nós temos lá o barco, o navio Titanic e toda a tracklist. A trilha sonora é muito bonita também. Na parte de dentro, o CD e o um encartezinho com várias fotos do filme, e deixa eu só confirmar para vocês, mas eu acho, se não me engano, que vem, não vem, eu achei que viria a letra do My Heart igual, um, mas não vem. E as fotos, pessoal, só até mostrar essa daqui que é bem interessante, as fotos de um lado são em preto e branca, e aqui do outro lado as fotos das cenas icônicas do filme Titanic. O próximo é a trilha sonora do filme Máquina Mortífera Parte 3. Olha só que achado para a coleção que contém várias músicas, inclusive de Michael Kamen, Eric Clapton, Sting e também do nosso querido Elton John. Então temos aqui, Lethal Weapon 3, Máquina Mortífera 3. Inclusive, como curiosidade, esse foi o primeiro filme do Máquina Mortífera que eu assisti, curti muito. Depois eu fui correndo e vi os filmes seguintes. A arte do CD, o CD ele é, é, veio direto, né? Na, é... A impressão do nome e das faixas no próprio CD e tem um encartezinho dentro com uh, algumas fotos do filme o próximo como você, eu sou fã de Tarantino eu sou suspeito e claro que eu tenho a trilha sonora do Pulp Fiction do tempo de violência aqui na minha coleção com todas aquelas músicas que inclusive filme de Tarantino todos têm as trilhas sonoras perfeitas e no caso por enquanto eu só tenho essa trilha sonora mas eu vou correr atrás dos outros novamente se vocês quiserem dar um pause no vídeo para ver o restante eu vou seguindo aqui rapidamente aqui é o CD novamente é de direto, né, no CD, com os o padrão da mca e tem um cartezinho com as fotos dos filmes o seguinte é um é um musical muito bonito Eu tive a oportunidade de ver no cinema que é evita com a madonna e lógico tem don't cry for me argentina interpretado pela própria aqui e inclusive todas as músicas que tocam no filme estão nesse cd muito bonito muito legal esse cd a capa é bem simples e novamente vocês podem dar um pause para dar uma olhada nas na lista de músicas, por dentro, o CD é preto, preto e branco, e aqui tem várias fotos do filme, algumas fotos em CEP é muito bonitas. O próximo filme que eu vou mostrar é a trilha sonora do Cidade dos Anjos, que aqui nessa trilha sonora tem YouTube, Alanis Morissette. Paula Cole, tem Google Dolls, que na época tocava muito a música Iris, na época das rádios, ainda existe, né? Peter Graebrell, Eric Clapton, enfim. Esse, não vou discutir agora o filme, se ele é bom, muita gente ama, muita gente odeia. Eu sou da, do time dos que amam, apesar do final, que eu não vou contar, porque é spoiler. E, novamente, vocês podem dar um pause no vídeo para ver a as músicas em detalhes e as bandas que fazem parte dessa trilha sonora esse CD foi na época de colégio, lá na época de 98, 1997 98, por aí 99, não sei, mais ou menos por aí que eu ganhei da minha professora de, ah, primeiro vou mostrar aqui a parte de dentro né, o CD bonito aqui uh, o Nicolas Cage se afogando <risos> na parte de trás e uma foto romântica dele da Meg Ryan e esse CD foi um presente da minha professora de inglês, a professora Suzette, do Colégio La Salle Santo Antônio. Professora, se você estiver assistindo agora, guardei até hoje a sua mensagem dentro do meu CD de Cidade dos Anjos, que está aqui na minha coleção. Seguindo outro filme maravilhoso, um musical também, Mulan Rouge, Amor em Vermelho. Uh, eu tava procurando também a trilha sonora do outro filme do Baz Luhrmann, que é do Romeu e Julieta, mas por enquanto eu tenho essa daqui, do Mulan Rouge, que tem a. Aquela trilha que ficou super famosa Lady Marmalade Com é, Cristina Aguilera Liu Kim, Maya E a Pink Tudo nesse CD Mostra pra vocês o verso A arte é muito bonita Ele reproduz a capa do filme, o pôster no caso Com o Moulin Rouge com o um moinho no fundo E o CD segue essa, essa cara assim Meio de velho, meio de vintage Muito legal eles manterem essa proposta Também na capa do CD aí tem uma os agradecimentos aqui dentro tem as fotos do filme Seguindo, eu não posso falar de trilha sonora sem falar de Vangelis, v Vangelis. Uh, bom, esse filme aqui é sensacional, já tenho ele em DVD na minha coleção. E aquela abertura, com aquela música, é perfeita. A Conquista do Paraíso, muito bom. E claro, eu já toco esse CD direto, até gastou e fez um buraco no meio. Não, brincadeira, idiota. Mas enfim, aqui tá o CD... Uh, que mostra que veio direto a impressão, né? Uh, direto do CD, mostra aqui a caravela. E eu vou colocar aqui para vocês, para vocês verem em detalhes Se quiserem dar um zoom, pausar o vídeo, a maravilhosa capa com essas cores azul, laranja, vermelho, amarelo e a parte de trás com a trilha incidental do filme e o sucesso do Vangelis também nesse CD. Pessoal, correção! <risos> Eu encontrei a trilha... Eu encontrei a trilha do Romeo e Julieta do Baz Lorman. é o que dá aqui, você sabe aqui vou botar aqui no card o, o app que eu uso para cadastrar meus filmes, mas eu não tenho cadastrado os meus CDs e eu pensei, nossa tem que buscar a música do Romeo e Julieta achei, tá aqui o CD do William Shakespeare Romeo e Julieta trilha do filme com a Claire Danes com no Leonardo DiCaprio também. Olha só que legal a arte do CD bem colorida. Vou colocar aqui pra vocês. Olha só, é bem louco mesmo, né? Não adianta. Só ter Só colocando no hospício podem dar um pause no filme para vocês verem o CD viu que rápido, encontrei o CD ó, no de dedos aqui Show Bar, muito legal esse filme, eu curti muito, primeira vez que eu vi foi já direto em DVD tem a música da Liane Rimes que inclusive aparece as músicas dela no filme, e ela dá uma palhinha no final aparecendo também e tem The Power com snaps, tem Ienex Access. Tem bastante coisa legal nesse CD, e claro, a trilha Sodora. A parte de trás, eu vou botar aqui no Zoom para vocês darem uma olhada tá escrito em inglês né e tem aquela música Can fight the moonlight que foi feita para o filme e está aqui no cd também da trilha sonora vale muito a pena quem gosta desse filme tem que ter essa trilha sonora em casa aqui novamente a capa com as meninas e o disco todo em vermelho seguindo o filme kids eu amo esse filme muita descobri esse filme em 97 direto do vhs só existe vhs aqui no brasil e tem toda a trilha sonora do filme, muito legal essa capa que inclusive é uma versão reduzida né do, da arte do pôster, que em volta é todo branco e tem os personagens principais, cada, eles, cada um deles com uma letra, perfeito muito legal, eles manterem isso também no CD o CD vem com uma impressão direto no disco de uma cor só, né, de vermelho assim, muito legal e no encarte a gente tem as fotos do filme né, até vou mostrar para vocês que esse material aqui é bem raro. E aqui as... a. <risos> Caiu! Caiu aqui já jeito normal acontecer e quem sabe faz ao vivo. Caiu o violão aqui, pobrezinho. Ainda bem que não quebrou. Seguindo o vídeo, depois desse pequeno desastre, aqui as meninas. E olha só, pessoal, eu, que curiosidade, esse filme aqui é de 1997. E olha só quem tá, são as duas atrizes do filme que agora viraram atrizes de Hollywood super famosas. A Clouse-Civigny e a Rosário Dawson. As duas estão aqui nesse filme e estão aqui, por, por curiosidade, aqui num mini poster, digamos assim que veio aqui no encarte o violãozinho tá bem, ele, ele sobrevive pessoal, outro filme outra trilha sonora aqui do Prova Final, eu amei esse filme eu vi... Uh no cinema na época em 97 e tem aquela another brick in the wall do pink floyd numa outra versão da class of '99 e tem várias uh, todas as músicas que Soul as um garbage cheryl crow um monte coisa o e aqui eu comprei esse, essa trilha já usada, acho que foi no Mercado Livre. Provavelmente que comprou, deve ter ganho, porque tem esse selo aqui da Sony dizendo que é uma amostra invendável. Mas a criatura me vendeu e eu comprei, porque o preço estava ótimo. Então tem aqui, prova final, The Faculty. Olha só os professores aqui, é, assustam mais do que os meus do colégio. <risos> Enfim, uh, seguindo, Filadélfia pessoal, que filme maravilhoso do Tom Hanks, do com Tom Hanks e com Denzel Washington. Os dois estavam assim que afinadíssimos, perfeitos. E a trilha sonora Bruce Springsteen, que na época estourou com Streets of Philadelphia. Que está aqui. ainda tem Peter Gabriel, tem Ham, tem a Ach, né? Spin Doctors, Indigo Girls, Neil Young. Vou botar aqui para vocês verem. Muito bonita essa arte em preto e branco e alto contraste inclusive o pôster, todo o material do filme foi uh, tem essa reprodução dessa, dessa montagem com os dois a parte de trás aqui vocês pausarem e verem com calma a lista de músicas e o CD vem Filadélfia e aqui milhares de fotos do filme também Seguindo outro filme que eu tenho na minha coleção Que eu amo muito Mentes Perigosas com Michelle Pfeiffer E sim, nesse CD Tem Gangsta's Paradise Do Cúlio Que tá aqui nesse CD também eu Acho que me parece que no filme no, Eu não sei se... se foi no VHS Não, foi no DVD que deve ter o clipe Não, não tem, enfim Eu adoro essa música Que tá aqui no... Nesse CD eu vou colocar aqui para vocês terem mais os detalhes que mostram a nossa professora Luane Johnson e a sua classe de malucos lá de drogados e delinquentes mas que são muito carismáticos digamos assim o próximo aqui é a trilha sonora do guarda-costas não podia faltar com aquela música né I will always love you inclusive esse CD eu tenho até vou mostrar a versão em vinil porque eu acho muito legal essa capa e eu tenho as duas versões tem músicas da whitney houston kenny g lars stansfield joe cocker e claro a música dos guarda-costas do guarda e todas as músicas que tocaram no filme também nesse cd que eu já ouvi várias vezes e não me canso de ouvir, a Eterna Whitney Houston aqui, maravilhosa, tanto como atriz, como intérprete nessas músicas aqui. E tá aqui o CD com aquela tradicional foto do Kevin Costner levando ela saindo daquele show, onde tinha aquele maníaco lá, que tava atrás dela, eles colocaram aqui pequenininho no CD. Uh, e finalizando, o último CD que eu tenho é do filme Três Formas de Amar, Threesome. Que eu tenho, acho que esse filme existe o DVD, existe em VHS. DVD é raríssimo. Eu tenho ele, infelizmente, por enquanto só VHS. Mas tem Tears for Fears, tem New Order, tem Jellyfish, enfim. Tem um monte de sucesso, assim, um monte de música famosa. Todas que tocam no filme estão aqui nesse CD e novamente vocês podem ter YouTube também que eu sou fã de YouTube adoro YouTube tá aqui hmm, dura dura também eu tô, eu tô vendo aqui pessoal eu tô como eu digo né minha memória aqui eu tô vendo aqui New Order, Brad Jellyfish então vocês podem dar um pause aqui para vocês verem melhor a lista de músicas. Agora, seguindo, eu vou mostrar para vocês as trilhas em LP, sim, os velhos bolachões, os discos de vinil. Então, bota aí, editor, que sou eu mesmo, agora os vinis. Vou começar com esse aqui, que é bem pequenininho, é o compacto do Love Story, que tem o tema do Love Story e mais outra música. São, acho que duas músicas, me parece. Ele é um mini LPzinho, ó, oh, que fofinho, bem pequenininho. Ele toca em qualquer toca-discos, inclusive eu tenho, que vocês podem ver aqui no card, que eu mostro todos os meus equipamentos de home theater, enfim, de áudio e vídeo, onde eu vejo os filmes e escuto esses CDs e esses LPs. Então nós temos aqui o do Love Story, uma história de amor a trilha sonora original nesse disquinho pequenininho e bonitinho para vocês, o próximo é uma coletânea que mostrava muito pessoal na época do SBT, mostrava muito a propaganda desse disco aqui, o melhor do Oscar. Que tem na, na um compilado de das trilhas sonoras das músicas, dos temas dos filmes. do caso, só que, claro, pessoal, isso eu fui descobrir muito tempo depois. Na época era muito gurizão quando eu comprei isso daqui. Uh, são regravações, tá? Não são as versões originais, pelo menos uh, a grande maioria. Dessas músicas que são gravações muito próximas dos intérpretes originais, mas é, eles fizeram, não sei porquê, porque Carga d'Água eles faziam isso. Aí vocês podem dar novamente um pause no vídeo para vocês terem todas as músicas aqui, para vocês verem a lista de músicas. No caso, eu guardo nesses plásticos aqui por causa do pó esse aqui é a versão 4, que tem o Ghost, tem uma linda mulher, Bagdad Café, De Volta para o Futuro, Dias de Trovão, vocês podem ver, está uh, um pouquinho escuro, mas vocês podem dar um pause no vídeo para ver melhor, melhor do Oscar 4, com aquelas músicas super famosas do cinema, seguindo estou fazendo contagem regressiva né, até decolar <risos> é, o melhor do Oscar parte 3 volume 3, inclusive todos tem o logo da SBT, o logo antigo da SBT porque era exclusivo mostrava lá propaganda toda hora no cinema em casa e tem aquelas trilhas sonoras marcantes pessoal, anos 80 tem Flash Dance, Clube dos 5 Amor Sem Fim Quem é Essa Garota enfim, Mad Max, De Volta o Futuro só que os filmes Clássicos que estão aqui nesse disco. Esse é o segundo volume que também tem uh, aquele do ritmo quente, né? Tem Karate Kid, tem os Caça-Fantasmas, tem Top Gun e é muito legal. Essas uh, eu gosto muito do, do vinil é por causa das capas, como muitos amantes uh, colecionam mais por causa das capas. e terminando a coleção do Oscar, do melhor do Oscar, o primeiro volume, que é bem parecida com a, com a arte do volume 2. Mudam os poucos a, claro, muda os filmes, mas a arte é bem parecida e tem karate kid, tem a cor púrpura. Eu vou dar um Vocês podem dar um pause para vocês verem quais são as músicas desse disco. Seguindo, pessoal. <risos> Agora tá é... Sonho de Verão, pessoal. Aqui Sérgio Malandro, Paquitas e Paquitos no Sonho de Verão. O CD existe a versão em CD é bem rara em fita cassete, enfim, foi lançado nesses três volumes e eu tenho aqui o CD da trilha de sonora do filme. Vocês podem dar um pause aqui para vocês olharem a maravilhosa lista que tem. Paquitas, Paquitos, Yahoo, Sérgio Malandro. E falando em Sérgio Malandro, não, não é disco Sérgio Malandro. É do Inspetor Faustão e o Malandro, a trilha sonora do filme. Sim, eles fizeram o filme juntos, apesar do Faustão não se lembrar. Ele fez com o Sérgio Malandro, o famoso rap do ovo. Vou botar aqui para vocês verem. Não sei se o YouTube vai dar o strike depois, se não der vai ficar aqui para vocês ouvir essa maravilhosa letra muito bem composta do é do ovo, do Faustão e Sérgio Malandro que fizeram um filme, ainda bem que fizeram um só, mas é muito engraçado, também tem Sandra de Sá tem Patrícia uh, você nem deve se lembrar, o pessoal aqui é mais novo não deve se lembrar, mas tem Sidney Magal ou enfim, só aquela coisa maravilhosa dos anos 80 <risos> nesse CD, o próximo é a trilha sonora, bem raro do filme A Hora do Pesadelo 3 mestre dos guerreiros dos sonhos olha só que legal pessoal se isso aqui também foi um achado que eu vi aqui também em porto alegre num num bric o próximo também é da hora do pesadelo só que é a parte 5 o maior horror de fred na minha opinião é um, não, não chega a ser o maior não mas a capa do disco é linda pessoal Ele reproduz é, aquela arte do pôster é muito bonita essa capa a hora do pesadelo parte 5 seguindo Caça Fantasmas 2. Sim, os Caça Fantasmas. Eu tenho a trilha sonora em LP do segundo. Você escuta em LP, Marcelo? Sim, eu escuto tudo em LP. Eu sei que tem para baixar, mas sabe? Enfim, saudosistas entenderão. Eu tenho a versão em CD não, não tem, eu tinha agora eu tenho essa aqui em vinil do filme Vem Dançar Comigo, de novo filme do Bess Lerman, do Mulan Rouge do Romeo e Julieta, que eu acabei descobrindo que eu tenho, né que eu queria conseguir em dois segundos. E esse aqui do Vem Dançar Comigo, muito legal esse filme. Não é muito conhecido, mas tem Paul Mercúrio, que é um dançarino profissional e que fez alguns filmes, inclusive esse. O próximo é muito oitentista é Flashdance, que é o um clássico, né, pessoal? Que vim com esse selinho, muitas trilhas sonoras da época, eu vim com esse selinho, ou melhor do cinema, trilha original, que tem a Irene Cara, ou tem, tem enfim, tem todas as músicas que tocam no filme e que tocavam na época, né, nas rádios e que tu ficava com aquela fita cassete tentando desesperadamente gravar não podia faltar a trilha sonora do Ghost que tem uh, aquela, ai meu Deus, Unchained Melody do Heidel Brothers, falei bem né? E o resto das músicas incidentais também estão aqui nesse filme com lado A e lado B, eu tinha o CD mas eu acabei é, vendendo, mas aqui está o disco muito legal, eles, man, eles preservaram a arte do pôster. Não podemos esquecer de La Bamba, né? quem não se lembra desse filme, Tô, tá, muitas vezes sessão da tarde, com a música La Bamba dos Los Rio, dos Lobos. Los lobos. Los Lobos, que fizeram várias músicas desse filme aqui. Eu ia dizer Los Del Real, mas é, não é uma carena. Mas enfim, aqui a trilha sonora do filme La Bamba. Muito legal, pessoal. Muitos, muito oitentista isso aqui, muito legal amo esse filme, também tem na minha coleção FX, Assassinado Sem Morte essa trilha sonora é mais é, das músicas, instrumentais o filme é sensacional, a trilha sonora é super interessante também é, muito legal e aqui vem o, o LP eu gostei dessa, desse efeito na capa claro que não vai dar para ver aqui, mas se olhar bem de pertinho é meio reticulado, muito legal que de longe forma a foto do Brian Brown que estava no filme com especialistas Especialista dos Efeitos Especiais e as cenas dos filmes aqui. Uh, seguindo a parte de filmes, claro, pessoal, olha só essa trilha, Amadeus. Olha só também aquele selinho que vinha em tudo que é trilha sonora. E tem músicas de Mozart, né, pessoal? Quem viu esse filme é uma peça muito bonita. Eu também tenho esse filme aqui em Blu-ray na coleção. E tenho essa trilha maravilhosa, que dá vontade de escutar toda hora no LP eu gosto muito de LP esse aqui está um pouquinho estragadinho visualmente, mas eu tenho aqui A Primeira Noite de Um Homem, que tem as canções do Paul Simon o, o Garfunkel também está aqui né? e aqui a parte de trás é bem simples, é só letra mas está aqui o disco com a trilha sonora da prime... A Primeira Noite de Um Homem muito legal esse filme com Justin Hoffman Justin Hoffman Outra aqui também, do final dos anos 80, Proposta Indecente, início dos 90, né? É, Proposta Indecente, tem The Pretenders, tem Seal, China Easton, Lies and Stansfield, aquelas músicas bem famosas dos anos 80 para o início dos 90, Proposta Indecente. Muito legal esse filme também, na época gerou polêmica. E, claro, não podia faltar Top Gun, ases indomáveis. Tom Cruise, né, pessoal? Ó, que da época que... Não sei se... Bom, na época de... Acho que isso é em tudo estado das reuniões dançantes. se lembra o que, que é isso? Reunião dançante. Pegar na garagem o som do pai e colocar esse disco. Botar aquele celofane vermelho na lâmpada. E as meninas ficam do lado e os meninos ficam de outro. E você dança Top Gun com uma vassoura? <risos> é dessa época que Top Gun... A parte de trás aqui aqui tem a foto do tom cruise e da kelly mcgill tem também do uh, anthony edwards pessoal tá aqui anthony edwards e também nós temos o nosso ex-Batman, Val Kilmer, aqui um pouco mais magro do que agora. E a última trilha sonora, para fechar com chave de ouro, é do filme Batman, aquele primeiro, de 89, do Tim Burton. Olha só que legal, primeiro que eles manterem a... olha só essa arte, pessoal. É a arte do escudo do Batman, do símbolo do Batman, né? popular nos filmes, nos cartazes nas fitas, nos DVDs e também na trilha sonora e na parte de trás, claro, quem toma conta é o Prince, que fez a trilha sonora desse filme, no caso essa que são as músicas do Prince, existe uma outra versão com uma outra capa, que são a trilha sonora do uh, Danny Elfman, que eu também particularmente eu amo ele, só que eu não tenho ainda nenhum disco, da, nenhum disco nenhuma trilha dos filmes que ele faz mas ele faz muito filmes para pro Tim Burton mm -hmm. Edward. Enfim, tudo são as estrelas dele. E o particular desse disco aqui, ele tem uma contracapa, um encarte, olha só, pessoal, que maravilhoso esse material, com as cenas do filme. Olha só que legal, pessoal. Tem o Batman, tem o Prince, inclusive, ele aparece aqui. Muita gente deve se lembrar desse disco. Muita gente tem esse disco, né? O Michael Keaton, Jack Nicholson, a Kim Bessinger e o Prince. E atrás, as letras do... Dan do, do do filme né as do filme não eita eita as letras das músicas dos Prince E particularmente nessa época Eu tinha 8, 9 anos Eu não sabia nada de inglês O que, que eu fazia para entender o que, que o Prince cantava? Eu peguei um dicionário de inglês E tentei pegar palavra por palavra tentar traduzir Agora vocês imaginam, né? Se não faz sentido tu entendendo o inglês Imagina se tu não entendesse Foi assim que eu tava tentando entender o que, que eu tava cantando foneticamente Porque eu escutava muito essa trilha sonora Porque eu amava esse filme Ainda amo Eu acho que eu assistir 328 vezes esse filme do Batman. Então aqui encerra a minha coleção de trilhas sonoras de filmes em LP e em CD. E o que vocês acharam da minha coleção? Coloque aqui nos comentários se tem aquelas trilhas, aquelas músicas que marcaram a infância, uma época em especial de vocês que eu não tenho aqui na minha coleção. Coloque aqui embaixo. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, pessoal, vamos duplicar. Agora a gente está com 500, vamos tentar mil para voltar com sorteios, promoções, enfim. Clique no botãozinho aqui à sua direita e ative o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos, com a família e siga ontem nos cinemas nas redes sociais e se der um tempinho dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem bastante coisa legal nos vemos no próximo vídeo pessoal, até lá!